Olá, eu me chamo Engenheirinho e vou compartilhar com vocês informações da legislação da nossa universidade, sobre os serviços do portal do aluno e sobre o funcionamento dos setores acadêmicos. Nesse segundo programa, vamos falar dos tipos de licença que um estudante pode requerer à pró-reitoria de graduação. São por diferentes situações, mas nenhuma por um período superior a oito dias consecutivos. As licenças são licença em razão de casamento e licença em razão de doença ou de falecimento. A licença por razão de doença ou de falecimento pode ser requerida para que auxilie e acompanhe várias pessoas das suas relações sociais, como por exemplo, cônjuge, madrasta ou padrasto, companheiro ou companheiro, enteado, filho, irmão, pessoa sob sua guarda ou curatela e os pais. O encaminhamento destes procedimentos se dá por meio da abertura de processo administrativo. Nos próximos programas, mostraremos o passo a passo. Até logo! E não deixem de curtir nosso canal no YouTube para receberem nossos vídeos. Tchau, tchau!